E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera, finalmente consegui abrir o meu GTA, não tava abrindo E já que eu consegui abrir agora, vamos gravar para vocês um videozinho especial aqui com o Trevão da sua nova mansão, a mansão mais cara do GTA V ela fica aqui localizada... Em, nessa parte aqui de cima... Essa parte ricaça aqui do Beverly Hills... né na vida, na, na vida real... Eu até esqueci o nome como é que é no jogo... Mas... É, se você for em Los Angeles... Se eu não me engano esse bairro chama Beverly Hills... Ó... Tô aqui... Ó, tô aqui... No... Na garagem... para mostrar para vocês que o um homem... Tá cheio da grana... Ah... Antes da gente dar continuidade no vídeo... Se inscreve no canal se tá aqui pela primeira vez Na descrição tem o meu novo canal, galera Que é um canal onde eu vou postar é, Gameplays variadas Só que eu não vou fazer séries de jogos, tá? Como o BRKC do Faz, o Luke faz Eu vou postar apenas os finais dos jogos que eu tô jogando Então vai ter jogo novo, vai ter jogo antigo Jogo do Playstation 4, PS3 Então se você quiser se inscrever vai ficar aí na descrição, beleza? Então vamos começar aqui pela garagem Tem aqui ó, um bugadinho, um Porsche, um Skyline e esse carro aqui de tiozão Costuma ser bem caro na vida real Ó, e tem outro Skyline aqui ó Tá batido? O Trevão bateu o carro, mano Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Bateu o carro, Trevão É ó Bateu o carro Então tá aqui a garagem do Trevor Ó, aqui é a... Ainda eu tô, tô sentindo meio lagado, mano Olha essa casa, galera Se liga nessa mansão, mano Olha o tamanho disso Que linda, mano E tá num local aqui Bem diferenciado, mano Então vamos mostrar pra vocês aqui A parte de dentro da nossa casa Ó, aqui é a entrada ó. Se liga O virou Opa Calma aí que a casa é nova A gente não conhece muito bem ainda Olha isso aqui, mano A, a visão Já eu você ter uma casa com uma visão dessa Olha a visão para Los Santos Certo E tem aqui, ó Três monitores do Trevor pra ele jogar o GTA Freelage é. E aqui, ó, outra, ó Vários sistemas de De câmera e tal Com as mochilas e A casa nova, né? Foi mobiliada agora Foi construída quase agora temos aqui um banheiro uma Máquina de lavar Ah, e segue também o Dinatinho no Instagram Ó o jardizinho Ó É aqui perto da casa do, do, do Michael, né? Ó, do Michael não, do Franklin É ali embaixo? A casa do Franklin, não lembro Vamos olhar aqui a outra parte Caramba, tá bonita aí dentro, hein, mano Tá louco É aqui que entra? Ué Tá abrindo? <risos> Ué, a porta não abre a gente pula, mano Aqui é a cozinha da nossa casa Certo Aqui tem um... Ali, ó, a garagem, né, ainda Eita, tô quebrando tudo Peraí, Trevor Caraca, não consegue ter uma coisa boa Que já sai quebrando, fazendo M Ó, outra sala, é a sala aqui? Nossa, quebrei todo o vidro ali, mano. Ué, é o barril do Chaves, é? essa volta o Chaves sair daí de dentro. O barril do Chaves aqui, ó. A parte de cima da nossa casa. Olha isso, mano. é o quê? Banheiro estranho, né? Ali, ó. Ó, esse vidro aqui é meio estranho, hein? Só encostar nele, ele quebra. tá bonitão com essa roupa aí, ó. Pelo menos tá bem vestido, ó. <risos> Olha essa parte aqui, mano Sãozinho ali, ó, pra rolar uma baladinha A visão é Simplesmente sensacional Casa bem localizada Aqui, comenta aí Quanto que custaria uma casa dessa Ah, agora que eu, comece... que eu consegui também, galera Abrir o GTA, eu vou trazer vídeos aí Pra vocês Vou instalar uns modzinhos Aí Ainda mais nesse final de ano aí, mano Cara, a casa é linda, mano Acho que eu não vou conseguir mostrar tudo aqui. Ó, aqui é a parte de cima. Outra área aqui, ó. É uma área de jogos. TV, tem TV em tudo quanto é lugar, ó. E aqui pra fazer aquela ginástica. Olha isso, mano. A visão. Ali é a garagem. Vou tentar mostrar rápido. Tem outro barril aqui, olha. É a Criat Shop, hein. Olha quem tá ali. Hahaha. <risos> Tá esperando ele, né? Olha lá, o que que é? Ué, vai tá com o cabelo rapado? Que isso? Eu mexi no cabelo dela, mano? Deixa eu ver. Tá careca, Patricia. Mulherzinha do, do Trevor. É, vamos botar o cabelinho nela aqui, mano. nada contra os carecas. As carecas. Aí, pô. É, já tá aí, ó. Esperando um homem aí, ó. <risos> Ai, ai, ai Trevão comprou essa casa aqui pra trazer a Patricia Pra morar com ele Não dá pra ver aqui alguma coisa? Pera aí Ó, dá pra mexer aqui, mano Olha aí Tá louco, mano Casa sensacional, galera Sensacional Mansão gigantesca, provavelmente a maior De todas Aqui no GTA Ó, vou mostrar pra vocês o lado de fora, ó Olha isso Olha é isso, mano. Que linda. Ah, pera aí. Eu achei que isso aqui era a garagem. Não, mas eu já vim aqui, né? Olha o outro lado. E? Aqui é a nossa garagem. É onde a gente vai finalizar esse vídeo. Pegando esse Bugatti aqui. e Indo ali fora. Bom, galera. Isso aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse... Tá trazendo mais vídeos aí pra vocês aí Meu GTA não tava abrindo, cara Eu tava, eu não tava querendo Reinstalar Porque eu tenho uma versão aqui, antiga Pra usar os mods Porque toda vez que atualiza o jogo Você tem que atualizar os mods então é sempre bom você ter uma versão Antiga do jogo E guardar ela Tá ligado? E eu tinha, o certo era, era formatar o computador Meu computador tava muito ruim, mano Mas é isso Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Gostou da casa? Comenta aí. Até a próxima e fui!